Agora, é lei, a visão monocular é considerada deficiência, de acordo com a lei 14.126, agora, de março de 2021, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada aí pelo Presidente da República. Você que é portador de visão monocular, você é considerado deficiente perante a lei para todos os efeitos legais, Antes desta lei, você teria que passar pelo judiciário e algumas jurisprudências reconheciam o portador de visão monocular como deficiente, outras jurisprudências não reconheciam. E agora, com a legislação, os juízes eles são obrigados a considerar você como deficiente porque está lá escrito na lei de forma bem objetiva. E com essa lei, no direito previdenciário, né, existem impactos importantes e relevantes que eu, Rodrigo Reis, especialista em direito previdenciário, vou falar aqui para vocês. Falarei sobre três benefícios. O primeiro benefício é o BPC, Benefício de Prestação Continuada que é aquele famoso LOAS que garante um salário mínimo para aquelas pessoas que não têm renda ou que a renda per capita por pessoa é inferior a um quarto do salário mínimo ou dependendo do caso um meio do salário mínimo conforme decisão do Supremo Tribunal Federal você que é portador de visão monocular e que irá buscar o benefício LOAS com essa nova lei você pode conseguir aí o seu benefício desde que obviamente após passar por perícia biopsicossocial, né uma perícia médica uma perícia social após constatada aí a sua deficiência e aí a sua condição de hipossuficiência financeira você poderá conseguir o benefício loas Outro ponto importante é a aposentadoria por tempo de contribuição, Se você, portador de visão monocular, agora com a nova lei, você vai conseguir a sua aposentadoria com o um tempo de contribuição reduzido. E aí vai depender se a sua deficiência é leve, moderada ou grave, para saber qual é o tempo de contribuição que você precisará ter para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e não exige idade mínima além disso você vai receber 100 do salário de benefício com o um cálculo mais vantajoso veja o quanto que é importante essa nova lei para você que é portador de visão monocular temos também a aposentadoria por idade né, que traz aí uma redução tanto na idade da mulher quanto na idade do homem. O homem se aposenta com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição na condição de deficiente e a mulher com 55 anos de idade e 15 anos na condição de deficiente. Então, Perceba, pessoal, que essa nova lei traz impacto muito importante e relevante dentro do direito previdenciário. E digo mais, você que já se aposentou, você que é portador de visão monocular, que já se aposentou, seja ou por, por tempo de contribuição, mas que a sua aposentadoria não foi na condição de deficiente, você poderá requerer Aí, a revisão do seu benefício e obviamente para melhorar a sua renda mensal inicial e buscar os últimos cinco anos dependendo da data da sua aposentadoria isso vai fazer com que a sua renda aumente e você receba uma bolada de atrasados portanto pessoal é, no vídeo de hoje falei aqui sobre essa novidade da inclusão da visão monocular no rol de deficientes. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.